fazer um memorial do meu computador, né, porque ele morreu, não morreu de velhice, morreu porque tá caro no chão mesmo e ele tá bem aqui guardado, gente, nossa, essa câmera é muito ruim o pocket do gato eu vou escolher essa live, não sei o que eu tô fazendo deixa eu ver se aparece alguém, senão a gente não faz o memorial ah, por que eu vou pegar esse PC, hein? não, não tem nada pra fazer, mesmo. Eu tava comendo, gente Deixa eu ver Oi Um dog Um dog Tu tem problema, seu louco aí ah, eu tenho problema, gente Por que você acha que eu tenho problema? Oi, um dog Oi, Luiz Um, dois, três Eu vou fazer o memorial do meu PC Eu sou louco eu Sou louco O Nai, ou Nai, tu é Nova York? Que é a sigla de Nova York aí. Só falta destacar aí mais. Olha, vou mostrar meu PC para você Oi, Victor. meu PC. Vamos fazer uma oração por ele. Esse aqui é o meu PC, velho. <risos> Vocês devem estar entendendo nada. Eu também não estou entendendo nada, gente. Eu não tenho nada para fazer. Eu estou agoniado. Eu quero ir embora. Oh. Meu PC ó, oh. quebrado, todo que... não, não, não liga mais. Ele não liga. Well. A Simari.. A Simara.. Simara Jesus mandou. What the fuck? Você também não tá entendendo nada, né? Um dog kkk. Fabrinho, você sabe quando que vai ter mais evento do, no Clube Pinguim Brasil? Em setembro, meu anjo Olha o meu cristal, gente Tá todo estragado, não liga mais Ele dá um pipoco Quando eu liguei na tomada E as peças Olha isso Abriu todo, gente Não tem nada aqui embaixo Eu tô fazendo live no pelo celular, tá, gente? O celular também quase morreu também Imagina se eu ficar assim, lutando se salvar O que, é que eu vou na minha vida? Tipo, olha isso, gente A tela ainda tá boa, gente A tela Ah, não, tá cheio de rachado mesmo A tela Hum, tava cheio de rachado Mas a tela aqui ainda dá pra usar Tipo, só a tela mesmo <risos> <risos> Olha Meu Deus, Pepo o nome, do cara, o nome do cara Como é que é o nome dele? Pepo Jorge doou 20 reais E disse live E disse live top Essa live nem é top, Pepo Muito obrigado, cara Como assim, gente? Eu tô com 10 e 20 Ai, ah, não, não fica doando Que senão eu vou chorar, entendeu? Eu não, não tava bem pra essas coisas Muito obrigado, mano Você Corta o computador Bora cortar, eu vou abrir Tipo, para dar, para vender algumas peças, né? Se tiver peça aqui dentro ainda Olha isso, velho Não tem mais como queria que eu jogasse fora, mas eu, eu vou levar para vender, vender as peças, tá, gente? Não tô nem acreditando ainda, eu já tô em choque aqui, do cara do 20 reais. tá borda! Ai, não, gente, para, eu vou chorar O Peppo doou mais 20 reais, velho Ele, que, ele tá me fazendo chorar Para, tá borda, não coloca a linha na fogueira Eu tô mostrando aqui o memorial do meu PC Pra vocês darem tchau pra ele, tipo Dá tchau pro meu PC e eu tô... eu vou embora, gente. Eu vou... Eu tô em São Paulo. Aí eu vou embora. Que não dá mais pra eu ficar aqui. Ai, gente, eu tô com vontade de chorar, fi. Muito obrigado, Peppa, pelos 40 reais. O cara que vai comprar vai fazer vídeo rodando GTA V. Pepo Jorge, quem é você? Quem é você? você estiver no Discord, eu, eu desinstalei o Discord Mas se tem um cargo no Discord Lá só no meu Discord que, que, você, que você consegue Porque você doou, entendeu? Mas só que não tem nenhum, nenhum admin Tem o Ash Admin pra você Conquistar o seu cargo lá ele disse, boa viagem, bom, obrigado. Eu nem sei como é que eu vou fazer essa viagem. Não, o cara tá fazendo... O cara tá... Fa o cara... Pegou o cartão da mãe. Não, há pausa de silêncio. Eu vou vontade de chorar, mas eu não vou chorar não, porque... O cara tinha Para, tá borda. Muito boa noite pra você, Peppo O nome do cara é Peppo mesmo É Peppo Jorge, é o irmão da Peppo Pig Esse aqui é o computador Esse já é o computador, não sei o que fazer Eu não abri abrir ele agora Olha como ele tá aqui por dentro ele quebrou mesmo, gente, ó Quebraram mesmo Eu tentei ligar, mas se eu ligar aqui de novo Vai explodir, porque deu pipoco Igual a moto tá fazendo agora Boa tarde Olha isso, velho Um dog, Tony Stark Quem é Tony Stark mesmo, gente? É do Vingadores? É do Vingadores? PCzinho, adeus, PC. Adeus, não, né? Que eu ainda vou tentar abrir pra vender as peças. A gente não desiste tão fácil assim, não. Vocês estão conseguindo ver o PC? Uhum. PC certinho, olha. Eita, que a live tá bombando, tá bombando. Tá bombando. Céu. Não dá pra levar no concerto, não dá a tá borda Não dá É, eu queria Eu queria avisar que o Pepo agora se tornou O membro que doou mais no canal A live só tá com 5, espectadores Não tá bombando assim isso. Mas o Pepo fez bombar Não, eu nem ia tomar banho hoje, mas eu vou tomar banho só para chorar no banho, mas de felicidade pelo cinquentão do pé, sério, eu vou tomar banho não dá, porque a água se mistura Olha, olha Não dá para levar no conceito, porque quebrou de vez, quebrou, queimou, ele quebrou e queimou, entendeu? Eu acho que o conserto nesse computador aqui vai custar uns mil reais, né? E também eu não, também não tenho dinheiro pra comprar, além do que eu Eu nunca consegui sacar dinheiro do YouTube ainda. Eu espero que ainda, né? Porque o YouTube é ladrão, gente. Todo um saudão, pepo Meu Deus, vamos falar agora de Clube Penguin. que você não liga para os outros vídeos do canal. Eu programei sete vídeos no canal que. Ai, cai em cima do PC, gente. Eu programei sete vídeos dos sete vídeos do canal ainda. Saúdam Salve Pepo Será que o Pepo ainda tá na live? Nossa, o Pepo tá muito famoso agora, gente Pra não esquecer Eu, eu vou colocar o um nome Como o nome dele é Pepo Não dá pra colocar no livro Eu vou colocar o um nome dele de Jorge no meu livro Amanhã O nome Jorge vai estar tá no meu livro não, agora não quebrou não, já tá quebrado Gente, saudade do meu PC, velho Agora a gente poderia estar tá jogando Clube Penguin, né? Porque okay. vocês assistem o Clube Penguin. Não, eu sou muito feio Que estão fazendo aí nesses dias tem a tela aqui. Ó, tem um... tem como é que é? O meu notebook era da positivo. Tem como é que se chama? Isso aqui era o arredondo. tá vendo que quebrou? Não tem mais webcam, ou seja, não tem. Não sei aonde foi parar o webcam. Só tem um negócio. É difícil coisa, gente. <risos> Eu vou passar mal. Tá o meio... Gente, o Jorge. Jorge novamente. Eu tô suando, gente. Por quê? O cara... doou mais 20 reais... O Jorge novamente... Eu vou colocar o nome Jorge no meu livro... Ele vai ser o quê? Ele vai ser o, o... presidente do meu livro... Entendeu, Jorge? Cara... Não, é sério... Eu tô colocando o nome de todo mundo no meu livro... Olha meu cabelo, gente... Jorge, muito obrigado pela doação... Mais 20 reais... Tipo, você tá vendo que eu tô melhor sem assim, reação assim, eu não sei se a reação tá boa. É porque eu ainda tô triste, mas você tá tá me fazendo meio-dia, cara. Espero que eu consiga sacar mesmo, porque, né, YouTube ladrão roubou meu coração. YouTube tá igual Lula. Uh, gente, agora que eu tô vendo o um rachado na tela, a tela não vai dar pra vender, não. Agora que eu tô conseguindo ver... As marcas do rachado. Eu pensei que não tinha quebrado. Mas eu acho que a película, né? Deixa eu ver se tem película. Acho que não. Ah, mas, dava pra, mas dá pra usar sim. Eu não sei como vender. Eu vou tentar vender pelo bank ou pela OLX. Vender as peças. Se tiver umas peças boas aqui, né? Se tiver peça ruim, a gente não vende. Ao todo tem 60. Aqui na live tá mostrando que tem 60 reais e 32 centavos. O Jorge, o Jorge, o Pepo, meu príncipe, meu príncipe, vou chamar meu príncipe. É. É o que mais doou no canal até agora, velho. Lembra da live do miojo? O Tabor de Felbraim não tem como essa live ficar melhor. Isso, eu tô fazendo essa live pra me dizer é para você se despedir do PC, entendeu? É. Pisa do, do PC, ó, que tanto fez seus vídeos de Clube Penguin. E eu espero que eu consiga, gente, comprar um PC ó a gente vai me fazer chorar, velho. Não... Aí você fala, deu R$60,0 e não fez você chorar até agora. Porque eu sou homem, né, gente? Sou homem, eu seguro e choro, né? Tá vorda? Tá borda? Não, o Jorge, o Jorge tem que ganhar um quadro aqui no canal, gente. O Jorge tem que ganhar um quadro aqui no canal, porque... Não, e todos os outros que doaram, com dois reais, eu sempre coloco na aba comunidade, o Jorge doa mais dez reais, gente. Jorge, eu tô, eu tô começando a ficar com medo, sabe? Porque... Cara é assim você tá doando muito e eu não tenho como que reembolsar porque tá indo tudo pro o YouTube, entendeu? tá doando <risos> enfim... então calma Jorge ai meu Deus, você vem que eu parei de falar aqui né, o que deu... Não chore, don't cry, don't cry me Don't cry, relax Viu, gente, sou bem lindo, hein Respeita a mamacita Mas, Deusão, obrigado Jorge novamente Como assim? O Pepe, Jorge e o Jorge novamente Eu acho que ele tem duas contas no YouTube É como perder um membro da família É um... É, como perder um membro? O melhor membro, porque esse daqui, ele não julga, entendeu? Meu computador não me julga, né? Vou nem falar, né? Se não, sentimental com objetos materiais. É muito legal, né? Jorge virou o novo patrocinador do canal. Jorge, se o YouTube me pagar tudo que você tá doando, porque, tipo assim, eu, eu posso até conseguir, mas só que ele paga em dólares, ou seja, eu acho que esse dinheiro, 80 reais, é convertido em dólares Não sei como é que é o YouTube, porque, gente, faz um ano que eu tô com o canal monetizado e o YouTube não me paga, velho É, o Jorge disse é, que, que em reembolso nada, tá do... Jorge nem espera eu ler o comentário dele, do doa mais, velho. Jorge, você quer que eu faça alguma coisa, alguma coisa especial pra você, entendeu? Pode falar aí o que você quer que eu faça. Tô mostrando um pezinho aqui, ó. Calma aí gente, deixa eu respirar um pouco Eu não gosto de chorar na frente de ninguém Porque pra vocês não sentirem pena de mim, entendeu? Aí eu não gosto Mas com certeza mais tarde eu vou me lembrar do Jorge e vou chorar é, O Jorge disse que reembolso nada Todo ano pelo conteúdo que você fez Que sempre... Que sempre me fez relembrar minha infância. Você manda bem demais com o Clube Pinguim. Ai, espero que você volte logo os vídeos. Nos olhos encheu de lágrimas agora, Jorge. Adeus, PC. Isso mesmo no CPBR. É, é, dá tchau pro PC, porque... Foram, foram seis anos com esse PC. Foi Foi desde 2014. Foram seis anos com esse PC. E eu não sabia que ele ia morrer assim. Que iria morrer assim, né? Minha família é formada... Minha família é formada pelo meu PC. Mãe, minha pelúcia de PC. Deus e meus parentes. <risos> o PC é demais, hein? Snow... Snow PC não. Snow... O nome dele é Snow PCPBR. Cara você com o computador me ajudou muito para gente para o teu PC quebrou canal muito louco 101 quebrou sim a gente tá fazendo um memorial de despedida para ele que é na verdade para inscrito né porque eu ainda vou tentar ver se eu consigo vender algumas peças pelo menos por 50 reais porque o dinheiro já ajuda gente você acredita que ontem eu perdi 15 reais eu caí num golpe porque eu tava carente eu caí num golpe eu fui lá e sem querer caí num golpe, gente. Perdi 15 reais. Aí, você tá conseguindo ver meu PC? Parece que ele não tá quebrado não, mas olha isso. A carcaça da tela saiu, isso aqui não. Tá vendo? Os.. Os objetos deles, relax man. Don't lie. Boa tarde Aqui, ó, os bagulhos dele saiu, As tripas dele Saiu, entendeu? Aqui também, ó, tá, tá aberto É isso, ele quebrou Trocaram ele no chão Ele não quebrou sozinho, né? Eu só deixei esse computador cair uma vez Eu só deixei esse computador cair uma vez Foi um susto, eu... Deixa lei, ler mais Muito obrigado Jorge novamente pelos 10 Jorge só doando para ajudar o Fel Boa Jorge Só um abraço, já tá de bom tamanho Faz vídeo de Brawl Stars, tá? talvez dê certo Mas, uma questão de Minecraft Eu não gosto de jogar Minecraft no, no celular Deixa eu mostrar o PC aqui, ó mas, uma foto com o meu PC é, eu não gosto de jogar, mas que sei lá, Ball Style, talvez eu traga mas só depois que eu fui embora daqui, entendeu? e quando eu vi os códigos você quer fazer uma brincadeira? Panda 1, 2, 3, você ainda tá aí e a live que quebrou o jogo, descanse em paz, PC do Flow Oi, pinguim Lucas, Cara, eu enchi o saco da minha Para comprar o PC para mim, só jogar CBB É por causa de você, Flow Valeu, PC Vai em paz Câmera absurda sim, a câmera é ruim, né? A câmera do meu pocket O pocket do gato meu cair no chão, pelo menos não quebrou a tela ficou inteira mas eu sou notebook, eu sou computador que aqui o notebook cai vai vai pra Deus né, porque tá tudo aqui ó. tudo compactado dentro dele e se você só deixar a tela do computador cair você ainda consegue outra tela aqui não se deixar a tela do computador cair, vai tudo Ah, é Panda23, desculpa Falou o nome errado Tá dando até pra ver o um vídeo Olha, ah, é participação do ventilador Arno Um prato assim, na Arno Um abraço pro Jorge Não sei se a está aí, está aqui Em outubro completa dois meses Que o carregador do meu notebook queimou. Ah, eu me lembro O dia que o desse notebook aqui Queimou também Eu fiquei um mês Tipo, eu fui lá, juntei dinheiro, mas eu fiquei um mês sem vídeo. É, eu fiquei um mês, é isso, a borda, às vezes é, pode demorar mesmo. Fiquei um mês sem, sem, porque eu estourou, quase estourou na minha cara o o carregador, né? Porque queimou, desgastou. Um ano, nossa tá borda, meu Deus. Como você aguenta, Jorge, mais uma vez ajudando o Fel. O PC te ajudou muito, Fel, agora que ele vai para o céu dos PCs. <risos> é isso mesmo, ele vai pro céu. O céu da tecnologia tá positivo e esse computador aqui quem foi que me deu foi minha avó esse celular que eu tô gravando quem foi quem foi deu quem deu foi minha avó minha avó só me dando as coisas o povo quebrando os pais né olha a tela obrigado Jorge acompanhando finalmente aqui obrigado Jorge por acompanhar um abraço para vocês Você disse que é um abraço computador continua com o dos... computador continua computarizado computatorizar gente eu não sei falar desculpa boa tarde vocês vêm falar é palavras difíceis para mim não dá meus anjos e aí gente vocês esperam o que da festa do clube do Brasil a festa centebrina com certeza eu acho que vai vir no final. É, vai vir.. Eu tô mostrando o PC ainda, porque eu tô, tô mostrando a situação, que não dá mais pra recuperar esse PC. Esse como PC PC, é, em dezembro do ano passado, não, do outro ano, ele foi pro conserto pra consertar ele. Ou seja, ele já passou por um concerto que troco, teve que trocar tudo, gente. Teve que trocar kkk aqui não é a carcaça original do, do notebook, daqui é outro, então isso aqui não é a carcaça original, olha, então esse daqui é outro, não é o original dele, porque teve que conseguir por conserto, ou seja, ele vai conseguir de novo, não vai ter como, até a câmera, a webcam aqui não tem mais, é o webcam fica aqui, ó. Eu, eu com a sombra na frente, eu nem sei se tá dando para ver esse direito Desde o Clube Pinguim Online, Jorge, ah, o Jorge tá aqui ainda Você também ajudou muito e me inspirou a criar o canal de CPBR. Você passa aqui, tu me dá um recomeu paçoca agora e os borda foram muito grande inspiração. Valeu, Fabraim. Tomando então, aqui, você consiga logo um pessoa novo. Fala, Para, gente. Fala Para de mandar manda mensagem bonita. Manda mensagem. O Pinguim Lucas disse: Gente, essa luz deixa a imagem da câmera muito ruim. Eu toquei fogo aqui, gente Só de raiva Que quebraram meu PC Tá aqui mesmo Não tenho vergonha de dizer, não Tô bem, não O servidor caiu Obrigado por jogar Clube Pingo Tô achando a câmera não meu celular muito ruim Será que eu consigo virar ele? Olha ah, aqui, ó. Agora eu consigo mostrar meu PC. agora que eu aprendi a usar a câmera, a câmera de trás eu tava usando a câmera frontal. A câmera de trás é muito melhor do que a frontal. Agora que eu aprendi, gente, depois de 30 minutos da Live, meu Deus do céu. Em memória do PC do Fel, eu, é, o Pinguim Lucas disse, eu vendi meu PC, o meu primeiro PC game que eu montei lá em 2011, mas eu vendi ele por, tre... eu não sei como tá, Pinguim Lucas, é... 300 reais, Tr... não, é 3 mil reais, quando eu recebi meu 300 reais, eu comprei um Playstation 3, o cara comprou um Playstation 3, eu já tive contato só com PlayStation 2, eu também tive contato com o PlayStation 3, mas nenhum era meu, do jeito que eu sou pobre. 2011 eu nem tinha nem, nem como. Eu, 2011 eu nem tinha nem como. É... Ah, calma gente, desculpa, porque o eu, Jorge eu tô lendo as mensagens, vai enviar mais 20 reais. Jorge, muito obrigado, cara. É, eu vou te colocar lá no meu livro, tá? É uma homenagem lá. Como já tem muitos personagens, eu vou tentar colocar um personagem principal para você ser lembrado. Você pode me enviar até seu sobrenome aí para mim te destacar lá. É um jeito de uma memória de lembrar de você. É, muito obrigado. É o total 110 reais, Jorge. É... Eu tava olhando do Pinguim Lucas Eu já tive contato com Playstation 3 Não era meu Era do meu primo E Playstation 2 também não era meu Era do meu primo Tudo era do meu E o Xbox 360 Que não era meu, era do meu... Tudo é do meu primo, gente Meu Deus do céu Boa, Jorge Muito obrigado, Jorge Eu tô mostrando ele aqui para vocês verem que vocês nunca mais vão ver ele, entendeu? Vocês nunca mais vão ver meu PC. Então pode dar aí a última olhada. Olha aí, ele abriu, tá todo aberto. Não tem mais parafuso. É, as tripas dele tudo solta. É... Cara, eu virei tão viciado no CPBR Que eu também enchi a paciência da minha avó Novamente ela me ajudou para comprar minha pelúcia do CP E também pedi para minha para ela um puff de Natal <risos> Enterra ele Ai, que bom, Snow CP Snow... Eu sempre falo Snow CP, mas é Snow Pay Snow Pay CPBR É... Tipo, assim, as vozes é maravilhoso né? Ajuda mais do que a mãe. Enterrar ele, gente, mas eu quero abrir ele pra ver se tem peça pra vender. Aí o resto, a carcaça dele, eu vou enterrar mesmo. A carcaça é o mesmo, mas não aqui, né? Quando eu ir... Mas eu quero tentar abrir e ver as peças que ó, algumas que estão boas se não tiver boa, enterra ele e assim todo oi GGG bom bons, bons oi, boa tarde alô, bons momentos eu buguei aqui, aqui enterra não, tô brincando gente, vocês ficam dando ideia pra me enterrar eu sou louco, gente, eu enterro mesmo imagina enterrar um computador como assim? Eu iria falar isso mesmo. Vai fazendo um tour pelo meu PC. Esse computador aqui era... Como é que é? 32 bits, né? Eu formatei ele. Aprendi a formatar sozinho e coloquei 64 bits nele. Vocês conseguem ver a tela rachada? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. ô oh, luz do caramba eu não sei se dá para mostrar as tela. a tela tá toda rachada que é isso gente aqui ó, alguma coisa vermelha aqui vocês viram olha Ah, tá deve ser isso aqui ó uma coisa vermelha na tela a tela tá rachada o que aconteceu com esse PC com esse PC não com o PC Respeite nosso PC que sempre gravou com o Pinguim para ver o Pinguim para vocês. Conserta deve ter não tem ele queimou também. Vai dar um vai dar um mil reais aqui para consertar esse PC. E ele já foi consertado porque ele já estava quebrado. E o, o moço disse que ele o moço que consertou disse que ele tinha mais um ano ou dois anos de vida. Entendeu por isso? Não vou acertar. Ele hein? vou da minha voz a 17 e até a HJ. Não pifou. Eu consigo ver a tela rachada. Oi, Lívia. Finalmente a menina. Cadê as meninas? Não aí via Cadê as escrita. O PC é membro. Só vejo o refresco do refresco. <risos> Ai gente, eu tô com sede. Eu vejo o reflexo do computador É, não dá pra vocês verem Porque tá, tá escondido mesmo Mas quando eu coloco assim, ó Eu consigo ver O rachado dele É que a câmera é ruim também, né, gente Câmera de, do pocket Pocket da Ariana Grande Só uma vez que eu derrubei ele no chão respeito ao PC forever, o meu computador é o Windows Nunes 7, esse PC foi um guerreiro, foi um guerreiro, foi ele, eu ganhei em 2014, eu ganhei ele em 2014, eu ganhei em 2014, agora 2021, quantos anos foi, foi 7 anos, e eu, eu eu falei pra ele Você vai sobreviver 10 anos Não, aí vai a outra, chega aqui e taca ele no chão Aí eu falo, como assim, gente? Como assim? Eu dando aqui esperança pro meu PC Que ele vai viver 10 anos Não, vem a outra aqui Ó, oh, tá, agora tá dando pra ver o rachado Olha aí, gente, vocês conseguem ver? Aí, tá todo quebrado Agora eu consigo ver Nossa, gente, tá muito quebrado, olha isso Será que dá pra vender a tela assim? pra mim essa tela ainda tá, boa, velho tela de pobre olha, agora dá pra ver aqui também, tá? mas aqui não dá pra ver aqui tá dando pra ver agora? agora tô, eu tô vendo pela câmera que dá pra ver eu tô conseguindo ver perfeitamente agora tá muito aqui a câmera não vai mostrar Eu recomendo você não comprar mais os notebooks da Positivo Porque ele sempre tem a ferramenta de... Dar, é, eu não vou comprar mais da Positivo, não Eu vou comprar um PC Game Porque eu gosto de jogar, entendeu? eu quero comprar um PC Game Um PC Game, um notebook Game, assim, barato, né? o Jorge, eu não esqueci não Meu caro amigo, meu cara Porque ele é caro mesmo, o Jorge é caro, gente o jorge ainda na live... Você faz parte da grande guerra. Eu só não vou deletar essa live por causa do Jorge. Saudoso barulhinho de, início, de inicial. Você revolução dos, das avós, sempre nos ajudando. Você foi um guerreiro. Você faz parte da grande guerra. O meu é 32 bits. Compra um Ice Game Compra você Ice Game da Xuxa É, o pc Game sempre vai ser da Xuxa, entendeu? Porque eu não tenho muito dinheiro para comprar Eu faço uma, uma arte de mim e do fel Eu até agora só vi uma E eu quero saber que aquele carro do Twitter é verdade Aquela Lamborghini lá não, Nem sei o que é, não sei nenhum tipo de carro Panda23, te amo. Você ama quem, Panda? Também me amo. Obrigado. Tô brincando. Panda23, a gente te ama. Não, não sei do nada, não te amo, hein? Eu amo Panda, hein? Kung Fu Panda, na moral. Tem uns preços muito caros, Ai, tem. Nem me fala de preço. Eu já tava pesquisando, mesmo sem dinheiro. Eu não tenho nem cartão de crédito pra comprar, gente. Eu só tenho de débito. E eu perdi 15 reais ainda Eu caí no golpe Eu tava carente, querendo dinheiro Fui lá e caí no golpe No gol, obrigado pelos dois reais Também ajuda muito, muito obrigado agora você pode pegar seu cargo lá no Discord tá bom, muito obrigado é, fui para o Eterno Pessoa do Féu. no Fandamid Dream eu não vou você não fala, ele me conhece você me ama porque você vive comigo né porque eu sou um chato eu sou um chato também, toda hora, ah, embora assistir embora assistir, embora assistir ah, embora jogar, embora jogar embora comer, embora comer, embora comer Tipo, eu sou chato de ficar grudado com a pessoa, tipo, a pessoa não gosta né? o Cara, ama o seu amo seus vídeos, precisamente os códigos Ah, muito obrigado, de código de todo mundo alma, né, né? que não amo os códigos aqui, okay, gente, a câmera não tem mais, soltou A honra desse PC está na live. É verdade, Leão. É verdade, Nilce Olha isso, gente. Imagina se ele ia abrir todo. Ele só não vai abrir porque tá com um parafuso. Ainda tá para Os parafusos dos outros sumiram. Olha aí dentro. Não dá para ver dentro, por causa que eu tô na sombra. Fazendo sombra. Gente, eu só não tento ligar ele aqui pra vocês porque eu tenho meio, eu tenho medo de. De pipocar e pegar fogo, começar o fogo de novo, né? É pegar pipocar e começar fogo de novo. Eu tô fazendo essa live porque não tem ninguém em casa. A internet é melhor. E até porque eu me sinto mais à vontade. Por acho que eu tô falando sozinho. Falando sozinho não, tô falando com vocês. Quando já foi pra vala, é tipo assinatura. O, o que é o da dos códigos de cofre? É de pagar. Ó, os códigos de cofre voltaram lá no, clube, no Twitter do Clube Ping Brasil. Vocês viram? O povo tava todo rindo, né? Como assim? Ninguém. Assim, Cádio? como assim? O Clube Ping Brasil tá voltando tudo ao normal depois daquela confusão com o Cádio Eu tô com medo dele dele pipocar, entendeu, gente? Porque eu já tentei ligar ele, mas ele queimou Sabe? Eu, eu coloquei o carregador e apertei aqui E isso... Entendeu? Não assim, né? Não assim, mas ele foi... Eu retirei ele rapidamente Eu só não vou fazer aqui, vai que aconteça um acidente Eu o pessoal, não, como criar uma bomba, um... Estragar um PC Depois da música Jean. Boa, no gol Obrigado, no gol Vai ser tão lindo Que o lindo é bom E a própria palavra foi Derrubei o ferro de passar da minha avó Quando chegou Quando chegou a minha pelúcia do, do CP Acho que o CP tem uma culpa Não, como assim? Cara, falando nisso ali eu derrubei o ferro de passar da minha avó quando chegou a minha pelúcia do CP, acho que o CP tem culpa, tem uma culpa, ah tá, pra que quem entendi, não eu acho que não tem culpa nada. o que houve, o que houve, o que houve, que houve com o Calho, é uma confusão aí que não dá nem ficar relembrando. Sabe como é que é, né? Se você quiser saber, você vai no Exposit você vai aí no Twitter Sério, quando... cadê o Jorge, gente? Tô sentindo falta do Jorge Tá vendo? Eu sou um grude, gente Jorge, gente, tô sentindo falta do Jorge Tá vendo? Eu sou um grude, gente. Certo? Quando eu tava jogando Closquivari, aí caiu a internet, aí eu fiquei tão bravo que eu taquei meu teclado longe. Meu Deus, pinguilou, que eu preciso de um teclado aqui, hein? Não taca não, não vale a pena, não. Não vale a pena, cair a internet problema é pobre, hein, mano? Então... Mas eu também era assim com o meu PC. Eu já, eu já dei uns tapas nele, tipo, quando eu ficava... Mas não vale a pena, entendeu? Você de descontar sem revidar no PC Fiquei 56 horas no seu vídeo do selo da música John. Como assim você ficou 56 horas? Aí ele tá com medo de explodir Eu tava tão desesperado que eu derrubei ferro dela Aí ela tá com medo de explodir Bomba caseira, PC e ferro de paciência de ferro olha isso aí tem uns fios soltos aqui gente que esses fios tá vendo por isso que o pc não liga mais porque tá os fios tão solto. ó tô tomada ali Ah, era uma live, hein? selo da música jam, selo da música jam, não tô lembrado gente, eu tô apertando agora, dá pra sentir que tá rachado mesmo o carregador aqui, esse carregador aqui também não é o original dele, porque o original queimou, eu ainda esqueci a capa lá Quer esse carregador para você tá borda, mas esse daqui não é original é da positivo, né? Você não, que é... eu dava para tá borda esse carregador, que não vai ligar mesmo, não vou querer mais. Vou comer um biscoito de maracujá da Piraquê. Hum, também querendo alguma coisa. Ah, também acabei de comer também que. o seu gravador deu tela preta ah tá que é aquele dia que deu da tela preta porque eu não sabia me mexer na live sla porque eu falei isso mas é muito bom gente vocês, eu tô eu tô atualizando o livro de clube pinguim Dia 7, dia... Eu atualizei o episódio 7 hoje Amanhã eu vou atualizar o episódio 8 E assim vai continuamente O Jorge, provavelmente, já saiu, né? Só tem duas pessoas na live, então provavelmente... Já que só tem duas pessoas na live Eu vou participar do livro... Só se você, se você colocou seu nome nos comentários, né? Se você colocar seu nome, tipo, meu nome é... creme da... da Pinto Souza. Aí você coloca o seu nome. Creme do Pinto Souza. Nos comentários. E qual personagem você quer ser? É só um exemplo, entendeu? Oi, tem Beer. Roryume... MDS kkkkkkkkkk. Do nada eu falo que eu vou encerrar. Aí volta para 6 espectadores na live, porque só tinha dois. Tô aqui mostrando o meu PC, para quem tá chegando agora. O PC que morreu. Mas tô fazendo o último memorial para ele. E não vai dar para recuperar ele. Né? Eu nem vou conseguir comprar o microfone. Vou guardar aqui o PC, né? Vocês já viram como é que ele tá Todo quebrado Soltar o bagaço da banana Meu Deus! Olha o flash, gente, o flash Olha o flash Será que agora dá para ver por dentro? Olha lá, gente. Por dentro do, do computador. A bundinha. Aí eu vou tentar retirar algumas peças. Dá pra fazer até um CMR, né? Oi, Gil. Vamos ver a bundinha do notebook. Desculpa, gente. Desculpa, só invadir ela aqui. Imagina quem tá chegando agora. Que baixaria é essa? Positivo se chama negativo. Oi, eu sou... Eu sou o seu novo inscrito. Oi, Brian Bob Esponja. Eu também gosto de Bob Esponja. Na real, eu tenho um Bob Esponja aqui também. Olha aí, eu tô mostrando meu computador que quebrou. Não, quebrou não. Tá ele no chão mesmo. Acho que na real eu também até taquei aquele no chão, sabe? que eu fiquei com raiva... Depois de ter... O computador levou quatro tapão, gente. Falei, pronto. Quebra logo. Aí eu, eu aqui no chão, mas ele não tinha quebrado. Aí ela pegou e terminou de quebrar. Como é que você tá, Brian Bob Esponja? Eu tô mostrando aqui meu PC por dentro. Pra ver qual peça dá pra... Pra mim vender. Se não der, a gente enterra ele. Aí como é que ele tá... Agora que eu senti acendi assim, de... o flash, dá pra ver mais, ó. A marca é ruim. Se fosse outro, não, não iria. Tipo, o meu PC era tudo da positivo. Pegava ruim, trocamos tudo. Vem no monitor, agora o monitor é ruim e a Kofi mudando direto. Mas o meu computador quebrou porque tá caro ele no chão mesmo. Não foi porque ele morreu de valhice não. Tacaram ele no chão. Não foi porque ele tava ruim não. Só porque ia dar positivo. Deve Por isso não tá tendo vídeo de Clube Pingo, entendeu? Por isso que eu tô muito magoado, entendeu? Porque. Ele, porque quebraram no meu PC Por nada assim, gente Por causa de uma besteira Que eu também não tenho vergonha de falar Foi porque Foi porque, o motivo Foi porque eu disse que eu tomei banho no domingo E a mãe não acreditou Aí eu falo, você não vai tomar banho não Eu falo, eu vou tomar banho mais tarde, né que se eu dormir a tarde toda, de noite eu vou eu vou tomar banho de manhã, né? Aí eu tenho depressão mesmo, mas falou. Quatro fica fedendo né? amanhã, tô depressão mesmo, cara não par não. Aí pegou, né? Aí pegou e começou a briga. Aí sacou de quatro tábuas eu falei. Oxi, tá ficando louca. Aí ela veio pra cima. Aí pegou e passar no chão Aí eu peguei depois tá taquei fogo aqui, ó Que eu sou meio... Eu sou meio retardado tô Voltando uma bomba aqui perto de casa Tem um celular da positiva e o celular é ruim Gente, até que a câmera melhorou a qualidade, né? Gente, cadê o Jorge, velho? Eu tô preocupado Será que eu já fui? Hein? Ué, dá pra mudar, dá pra colocar em peito banco. Uau. Festa balada do PC para vai Vai para falecido Nossa, ajuda demais no meu Deus, eu tô até tonto com esse efeito Olha esse efeito. Olha isso. Isso. E esse. Ô, louco! Esse aqui é o negativo. Tá bugando. Meu Deus, tudo branco, racismo. Meu Deus, olha a imagem da live, gente. Aí dá pra usar esse celular como um PC o mouse e o teclado. Como assim? Dá pra usar? Agora sim virou negativo. Kkk. Tá gente, vou fazer assim, vou guardar ele. Que vou estar tá encerrando a live, né? Porque o povo tá, tá chegando também quero beber. Já bateu o nosso horário, né? Muito obrigado a quem acompanhou. Obrigado ao Jorge mais uma vez pelos 110 reais. É, eu agradeço de coração. Um abraço pro Jorge, não sei se ele tá. Ele tá aqui. Mas esse aqui é o estado do meu PC, não vai dar pra recuperar. Esse é o um memorial. Eu agradeço pelo meu PC, pela minha avó. Obrigado a Deus por tudo, pelos inscritos. Que abençoe todos. É, que todos tenham uma vida saudável. Embaixo das tuas graças. Agradeço pela avó, obrigado pelo meu PC que sempre ajudou. Que Deus tenha com todos nós. Amém. Todos os oração, gente, meu Deus. Daqui a pouco eu vou falando do capeta. Tem entender, né? Gente louca é assim mesmo. Tá orando, mas depois tá aí. Dançando funk. Isso, eu guardo ele aqui, ó eu vou criar um canal secundário para gravar vídeo de Minecraft e memória do PC falecido e a ajuda das avós da nossa vida game isso mesmo guarda o PC essa aqui é a cama todo mundo no chão agora não porque eu quis né porque me obrigaram quem mandou quebrar o PC me obrigaram, praticamente me obrigaram né? Porque se ficasse quieto Não ia acontecer nada disso, entendeu gente Se não quebrasse meu PC Não ia acontecer nada disso que eu falei Quando eu não quero Fazer uma coisa agora, eu não quero, entendeu Não adianta fazer o que eu vou fazer em mau jeito Mas o povo não entende o espaço O povo nem liga pra mim Tá nem aí Só acho que da comida tá bom e ótimo. Se fosse assim eu ficava na casa dela. Eu tô brincando, vó. Nike. não sei o que é Senac Nike. E tem uma capinha com teclado que funciona o teclado. Hum, interessante. Tem uma coisa que dá para colocar na entrada USB, que é um mouse. Existe. Valória. Muito top. Nascimento. Fábrica. Morte. Nascimento. Fábrica. Morte. Casa do Felbraim. É isso. Vou guardar ele aqui. Eu espero que eu consiga fazer essa viagem de avião. Com certeza eles querem que o avião calha, né? Ninguém gosta mais de mim aqui depois que eu traquei fogo, né? Por causa que eles quebraram meu PC. Todo mundo me ignora. Por isso que não ia dar certo, porque já tava todo mundo me ignorando antes. eu já tava estressado já. Olha o gente. Olha o gente. Olha o Mickey, eu nunca mais dormi com eles Porque eu tô querendo crescer, entendeu? Eu, eu converso com ele, gente, eu sou doido Sou maluco da cabeça Olha o Bob, eu falei O Brian, Bob Esponja Tá aqui ainda, olha que o Bob E o Mickey Mickey é safado, dorme em cima dele é, Os dois aí, meus anjos Vou levar eles também Essa aqui é a minha roupa eu tenho. Bora ver quantas camisas eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Minha cueca. <risos> eu tô mostrando minhas coisas. Eu só tenho isso, gente. Aqui, minha cueca. Eu tenho cinco cueca, gente. Eu tenho cinco cueca. Não dá nem pra completar a semana. Camisa, eu tenho. Eu tenho 12, eu acho. Eu acho que tem alguma suja. Tem essa aqui que eu tô vestindo nove. É, bermuda, eu, tenho, eu ganhei mais duas bermudas Então eu tenho agora mais Eu, eu ganhei essa E tudo usada é dos irmãos Então agora eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Com essa sete Tá faltando mais uma Que tá suja, oito Eu tenho oito bermuda Oito bermuda Oito é nove bermuda Cinco cueca e doze camisas o Bob e essa daqui são minhas outras coisas. Eu só tenho isso. Não sei gravar no PC. Como se você não grava? ao oh, o Brian Bob Esponja. Meu Bob aqui, ó. Tá, ah, já viram ele. Ele tomou banho quando chegou aqui. Pelo menos não gostei, né? Tomou banho. Que tava muito sujo eles. O cara. Não, Jorge, para! Jorge. Ai, tá calor, tá calor, gente. 132 reais. Com um snow gun. Jorge, muito obrigado. Não, eu quero fazer uma oração aqui pelo Jorge. Deus abençoe a família de Jorge. Muito obrigado pelo Jorge. Abençoe ele. Ele é, merece demais. Não só porque ele tá me ajudando. Mesmo que se não ajudasse, ele merecia tudo de bom. Um garoto é incrível, eu sei disso. Você sabe... É, muito obrigado pela vida de Jorge Amém Eu não sei orar, gente, desculpa Brian Donate Não, é o Jorge Donate Não sabia que era assim Sabia o quê? Não sei gravar no PC Os meus vídeos ficam mó ruim E eu que não sei gravar no celular Tá empreendido Falar isso não, Fel. Ah, vídeo CPBR do Felbrain. Não, daqui a pouco volta. Eu que nem tenho celular, só PC. E eu queria ter PC e não ter celular. Porque PC dá pra fazer um bocado de coisa, mas também se não ter celular. Tem que ter os dois, né, gente? Estamos em 2021. Nem isso ficar aqui dentro do guarda-roupa. Pra cima é nós, vamos. Eu sou, eu sou tão pobre que eu peço as coisas pra minha volta Tenho só uma nota de 100 reais que eu ganhei de nível E às vezes eu como miojo de copo e durmo com o ventilador da Arno ventilador da Arno é muito bom, velho Esse ventilador aqui já faz uns 300 horas que tá ligado Até agora não queimou Que tá um calor aqui do diabo Tá vendo, gente? Eu tô orando, mas depois eu tô falando do diabo Eu tô falando, eu não sou melhor certo, não Tem ninguém em casa, eu fui aqui na cozinha para buscar minha água. Eu uso essa garrafa aqui, ó. Minha garrafa de água, porque tá muito calor. Vou desligar o ventilador um pouco para descansar. É isso, gente. Coisa que só os pobres fazem. Ai, gente, que legal. Deixa eu ver. Será que fica legal daqui em cima? Oi! Eu tô passando perfume agora porque... Minha pele não tá boa pra tomar banho hoje A tá muito calor, vou tomar banho amanhã Que ontem foi sábado Onde eu tomei banho, né? Mas eu sempre tô cheiroso Quando tem perfume Lorenzo, códigos Deixa eu virar a câmera aqui Pro meu rosto, eu sou filho Códigos, é, não vai ter vídeo de código Se tiver Vamos ver, vamos ver se vai ter Aí, eu tô tô suando já Só foi desligar o ventilador Por isso que eu peguei a água É isso O meu monitor faz, trava tudo É por isso que eu não consigo gravar Pô, Você não tem o celular E não pode consegue gravar no, no computador Você não tem nada Chega <risos> Por ele não consegue gravar? Eu espero que depois que eu consiga chegar de viagem, as pessoas lá de lá, né? Me apoiem, porque aqui não me apoiaram. Então, carne grudada no meu dente. Código de CPBR. Vamos ver se o em eu tava até pensando em comprar meu computador se der tudo certo eu comprar em novembro na Black Fraud na para tentar comprar meu computador na Black Fraud entendeu para ver se tem se vai estar alguma coisa barato ou seja mas esperar até novembro Falta quantos meses? Não sei como tá, Falta sim ser esse mês que já tá terminando. É... Gente, é sério, eu não sei contar tá. Meu Deus. Falta quantos meses, gente? Três meses, né? Aí vai esperar muito. Aí os vídeos. Os vídeos que eu tenho no listado, que são esses vídeos que eu tô enviando. É, tem tem sete não list, é, programado para enviar nesse mês de, de de julho de de julho não de agosto que é de transformice gta Cop e bom strike ainda tem esses vídeos água mineral eu sou pobre Tá vendo? Como assim? <risos> eu falei, eu sou pobre. Ah, não, eu tô lendo nos comentários. Como eu vou comprar coffee? Aí, aí... aí... Que? Boa tarde. Aí, aí tem gente, alô, tem gente que fala assim, cara, eu compro o código do coffee. Eu, cara, eu sou pobre, não tenho cartão de crédito e muito menos um celular. Ok, tudo tá bem, né? Vou encerrar aqui. Olha eu de novo aqui no vidro. Eu só consigo beber água gelada, né? Mas vou ficar... Na verdade, eu já tomei banho, sabe? Que eu... Não, como assim? Eu tô meio banho. Eu nem lembro mais o que eu fiz agora. Vou todo domingo para ver se o tempo passar rápido para mim fazer logo essa viagem e provavelmente essa daqui, oh, eu tô com a câmera ao contrário, provavelmente eu tava falando com a câmera ao contrário, meu Deus, provavelmente estava vendo as notificações, provavelmente essa última live que eu vou fazer é... Só vou, agora só vou fazer live se eu ganhar o PC. Só vai ter live se eu ganhar o PC. Se não tiver PC, eu não vou fazer mais live como essa. Já que essa live aqui foi um sucesso, só pelo Jorge e o Snowball. Obrigado pelas doações. Vocês querem ver eu chorar, né? Olha, gente, eu tô suado. Por quê? Porque eu acho que vocês não gostam desse tipo de live. Tipo, eu mostrando aqui, tipo, um vlog. É um vlog que eu tô fazendo uma live de vlog, mostrando as coisas, mostrando o computador, conversando com vocês. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de live. Então. Então eu não quero fazer. Não sei. Não sei, porque eu acho que vocês não gostam. Vocês preferem live de Clube hein? Brasil. eu já tentei fazer é, vários vídeos, você vê que eu tento fazer, trago vários vídeos, trago, eu, tra eu trouxe já, é, eu já trouxe já Glami Play, Glami Play, al alô, eu já trouxe Glami Play de, de vários jogos mobile, mas não deu certo também, não dá certo gente, você só quer Clube Ping Brasil, ou seja, não tem como, porque eu já trouxe já, eu já tentei, mas não deu certo, não fez sucesso como o Clube no Brasil. Eu, comentários aleatórios, foi pra aí não entendendo nada do que eu tô escrevendo. Eu adoro o live de CPBR. Até dar um PC de volta, tenta. Mas eu já tô trazendo os vídeos programados porque sabe, eu tô tão triste que eu não tô nem conseguindo gravar, entendeu? Então eu prefiro trazer é, vídeos que já foram gravados. Eu tô tão triste que eu não consigo é, gravar agora. Então já vou.. já que eu tenho os vídeos não gravados no não listado, eu vou trazendo aos poucos. Vamos jogar CPBR. Cara, eu tô sem computador, teste Depois que você assiste a live completa, você vai ver o que eu tô dizendo. É isso, um beijo ao Jorge, um abraço Vou encerrar a live, não manda mais mensagem não Um salve pro Lorenzo, pro Terrone, Bill, Jorge Salve, Snope, CPBR Um salve pro Taborda. um salve por... pra esses últimos que estavam aqui na live Pro Braia, Bob Esponja Obrigado pro Jorge pelos 130 reais, Jorge Espero que o nome roube, né? É isso, gente, eu vou encerrar, teve 3 likes nesse vídeo, 13 é um número baixo, né? 13, gente, 13 não, o YouTube gosta. Aí eu vou encerrar com 8 espectadores mesmo, até que tem muita gente, mas... Salve para todos, eu acho que não tenho mais nada para falar, eu desabotei tudo que eu tive para falar já. Agora é só esperar a viagem, no um final de novembro, ou no final desse mês, ou no começo de setembro, ou dia 20 de setembro. É isso, obrigado pelo carinho, adoro seus vídeos, talvez eu amo meus vídeos, vim para prestar, vim para prestar, para você pessoal, ô game. você chegou tarde, porque tipo assim, já tá encerrando. Tipo, de qualquer jeito, eu vou ter que encerrar agora. Que já são nove horas. Então, chegou meio tarde. Até. Boa viagem. Meu canal só tem 20 inscritos. Se inscreve no canal do Snow CPBR, gente. Vocês que estão aí. Se inscreva no canal dele, os novo aí, ajudar ele. Eu falei de 13 likes, é muito pra 16 likes. Pelo menos não sai do dos 13, né? PT, né? Só não deixa chegar no 17 likes, é Bolsonaro. <risos> no 13, 17, não, gente. Vote nulo, vote nulo. Ping Game quer dizer alguma coisa? Ping Game quer dizer alguma coisa? É o único moderador aqui que aparece. Os outros eu vou retirar, todo mundo dá... Moder... Alguém vai dar like. Para formar 17. Tem ninguém me quer dizer alguma coisa antes de eu ir embora? Gente, agora olha o que apareceu. Apareceu 24 dólares. Eu tenho 24 dólares na live. Agora foi convertido o dinheiro em real. Então 24 dólares é 132 reais? Não entendi. Agora tá aparecendo aqui, 24 dólares e 55 centavos. Sendo que tá em reais. Não entendi porque o YouTube mudou agora. Quer dizer, 18, é, tem. Ping Game não quer dizer nada. Tchau, é Ping Game, então. Eu desinstalei o Discord, tá, gente? Então... Eu tava com 132 reais. Agora tá aparecendo 24 dólares, entendeu? Aqui na live. ninguém não vai dizer nada. Eu tô sem Discord, ok, gente? Eu desinstalei um pouco só pra ficar perdendo tempo lá. Então, se tiver alguma coisa pra me dizer, diga no Twitter ou no Facebook. Ó, oh, gente, minha boca tá sangrando. Sim, sim, o YouTube vai dizer a mesma coisa. Você tem que esperar chegar no valor mínimo de saque. Porque tem um valor mínimo pra sacar, mas até agora... É isso, gente. Tchau. PingM não vai dizer nada. Tem isso.